Neste vídeo, veremos mais de perto a funcionalidade da Farm. Primeiro, vamos para a página MyFarm e dar uma olhada nos widgets. O widget Available PLCUX Balance, mostra a quantidade de coins cultivadas que já foram creditadas no seu saldo disponível. Você poderá resgatá-los a qualquer momento clicando no botão com o um nome apropriado localizado no mesmo widget. O número superior no widget Total Ferment Among exibe a quantidade de Coins que foram extraídas por todas as suas unidades. O número na parte inferior do widget é a quantidade total de farming de todas as unidades. Monthly Farming mostra quantas Coins são extraídas mensalmente. O widget Farm Status mostra a carga da Farm em relação ao Max load disponível. Este widget funciona de forma semelhante ao widget no aplicativo Última Farm. No widget Max Load Status, as seguintes informações estão disponíveis para você. Total Max Load mostra a soma do Max Load de todos os Ultima X Minters disponíveis e válidos. Available Max Load mostra o número disponível para farming de coins X, ou seja, quantas coins ainda podemos carregar na sua fazenda. Used Max Load mostra a quantidade de carga Max Load. Abaixo estão as informações sobre a velocidade de Farming, Farming Speed. O indicador Farming Speed determina a lucratividade da agricultura. Ao mesmo tempo, a velocidade de Farming diminui a cada mês. Quanto maior a velocidade, maior o lucro. Exatamente por isso, recomendamos iniciar o Farming o quanto mais cedo possível. Agora vamos ver a seção History. Se você comprou uma licença e pagou por uma ou mais Farming Units, nesta sessão você verá todas as unidades que comprou. As seguintes informações estão disponíveis no cartão Unit. Start Date é a data de compra do Unit e a data de início da Farming. Farming Total Amount é o número de Coins que já foram minerados e serão minerados durante todo o período de operação do Unit. Farming Speed é a velocidade ou fator de Farming Quanto maior o fator de Farming, maior o lucro da unidade. O fator mensal diminui em 30%. Monthly Farming é o número de Coins que são gerados mensalmente no processo de Farming. Abaixo de cada unidade existe um botão Show Details, clicando no qual você verá informações detalhadas sobre este produto. Você terá acesso às informações completas sobre transações, farming, data de recebimento de transação, status, valor. Esperamos que após este guia, você não tenha dúvidas sobre o funcionamento da funcionalidade do farming. E se você ainda tiver dúvidas, sempre poderá perguntar à nossa equipe de suporte. Lhes desejamos grandes lucros e grandes conquistas na pele PLC Última.